Franca, hoje, dia 6, né? Dia 6. 6 de abril? De abril de 2001. E 1. É o 2001. Você tá querendo adiantar. É. Qual que é seu nome todo? Meu nome é José Alves da Rocha. José Alves Rocha. Você é natural de onde, José? Eu sou da Bahia. Vão Como é que é? Você tá em Franca hoje, aqui na rua... Major Dwight 172 e, e, e como que você chegou em Franca? Você estava na Bahia? Ou como é que é? Eu estava na Bahia, depois da Bahia eu fui para o Paraná Para Colorado Depois de Colorado eu tomei conta de uma fazenda lá no Paraná em Colorado Depois de Colorado eu vim para Londrina Que era a capital do café, Paraná também Tá entendendo? É Paraná, capital do café, Londrina. Londrina. Era a capital do café. Aí, Londrina não, é. É Londrina sim, capital do café, Paraná. Aí, de lá eu vim para o aeroporto. Mas quanto tempo você ficou no Paraná? No Paraná? Paraná, eu fiquei uns 13 anos. Eu vim pra cá eu tinha 23 anos. Como que você chegou no Paraná? Cheguei no Paraná, eu vim da Bahia. E em cima de caminhão? Não. Você... Vim de ônibus. Veio de ônibus e. É, na rede de ônibus. Na via de ônibus saímos lá para direto saiu direto Colorado. Lá agora só tem a era vidão, milho, soja e miduim. Agora lá virou só Lavoura. Café lá é pouco. Você enfrentou uma geada braba lá, uma época? não? Enfrentei uma geada lá que foi até no topo, Curitiba, Londrina. Queimou tudo, bananeira, queimou tudo, bananeira café. A geada mais forte da vida. Foi em 1960 e pouco ou não? Foi em ses... 1960 e... Vixe, Eu lembro disso. E aí, aí de São Paulo, você veio para São Paulo e depois Franca. Eu vim para Franca. Aeroporto aqui na. Aeroporto na... 1. Aeroporto 1. E aí já e vive Meu até. Meu pai o... morava ali, eu vim de cá, de aeroporto, faz uns 30 anos, uns 32 anos que eu estou aqui em Franca. Mas você tinha algum vínculo com Franca antes ou não? Não. Ou não? não. Eu vim, trabalhei na Amazônia, trabalhei na Amazônia, levantava às 5 horas da manhã, 4, era 4 horas da madrugada, vinha de bicicleta na Amazônia. E trabalhei na Amazônia muito um tempo, quase uns, uns 10, 12 anos. Aí depois, enfraqueceu, mandaram embora, nós, eu fui embora. Aí eu entrei trabalhando para o do Posto, do lavador. E depois trabalhei, com café para aquele o chamelo Carrara? Não. É o... O Turcão lá, o Machamello, mora ali, ó naqueles acal... ali, ó, aonde que mora? Mora ali, ó. na outra casa de baixo, é o Tom de Salu. Tom de Salu. É, depois eu trabalhei nessa fazenda aí comendo um café. Morei em Barretos, tomei conta de uma fazenda de gado lá, tirando leite, do Augustinho Jacinto. É, é desse Jacinto de Franca, não? Né? Não, é de São Paulo. São Paulo. É. Eu oh. moro em Barreta, já morreu José, oh, agora me conta aqui O seu pai, como que eu chamava? Meu pai chamava Leonil do Alves Rocha Era baiano Baiano. Irmãos do seu pai o Irmão do meu pai? É Chamava é... Nossa, seu assim, irmão do meu pai era... Seus tios Meus tios Nossa, tudo da cabeça Mora tudo na Bahia a avô se conheceu? Meu avô, não. Mas você sabe o nome dele, não? Não sei o avô do meu pai. E a, da minha sua... mãe, a minha mãe morou no Presidente da Vaceral. Como que chamava sua mãe? Diva Alves da Rocha. A sua mãe não veio da Bahia? Não, minha mãe nasceu em Prudente da Vaceral. Prudente Vercelão. É, é perto é. de Londrina ali, de Prudente. E depois você foi para Bahia e voltou? Não, como é que é sua mãe? De lá é primeira vez, eu vim pra cá. Vim pra para cá tô até hoje até você voltou na Bahia eu... não não viu parente de jeito nenhum tem tio lá tem meus parentes meu avô que região que é lá é, da Bahia Feira de Santana Feira de Santana é. me fala um pouquinho é, você não, não, não, não me falou dos seus tios que estão para lá os parentes irmão seu meus são... irmão é. eu tenho aqui em Franco o Adão a Eva Conceição, Madalena, a Madalena morreu. Morreu. A minha irmã, com câncer. E o outro meu irmão também morreu. É o parecido Alves da Rocha. Mora, mora no aeroporto. Aí a, mãe, a mulher dele tem casa lá também. E tem um irmão que mora em Maringá, Joãozinho. João de quê? Joãozinho Alves da Rocha. João Alves da Rocha? É. Casado lá. Casado lá. aí é dele né? faleceu, casou de novo. Está trabalhando numa firma lá de servente. Você faz parte então de um grupo, e eu gosto de, não qualificar, mas é desses retirantes que estão andando. Sai, sai da Bahia, vem para cá, outro nordestino. Não, não. Da não. É. não tem contato com esse povo, não. Você não tem contato com esse grupo, não? Não, não, de jeito nenhum. Porque... É, é, a, a nossa vida aqui na Terra é, é uma caminhada. É uma caminhada, é uma andada. É, tem gente que nasceu numa casa e morre naquela mesma casa. É, e nem vende aquele imóvel. Ah, foi meu pai e minha mãe que me deixou. É, agora você não, você já tem um, um, uma trajetória ah, meio andar. distante. Andar. Você não tem a natureza das árvores, não? Não, eu gosto da natureza. Da natureza. Eu gosto, eu adoro natureza. É. Você vai numa árvore... Eu vou mostrar algumas terras aí, uns amigos aí, e eu fico dentro do mato, o ar é outro. que a sombra fresca, o vento fresco. Você chega no curral e vê aquele cheiro de esterco de gado. É a melhor saúde que tem. E outra coisa, nego tá falando do coronavírus, não tá? O coronavírus nego fala que tá vindo aí, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Isso aí é, é, é, é transmitido pelo celular, porque o celular dá uma potência no Brasil que o povo, você já viu, você, daqui você passa, você passa 200 mil lá nos Estados Unidos, você fazia isso? Não. Então hoje pelo celular você faz, então o ímã do celular que tá dando esse covires, Meio né, fala assim, ah, o covires vem de, sair de onde, mentira. Isso história, essa história, é o celular, o celular tomou conta do mundo, o celular tomou conta do nosso Brasil. Você vê nego roubando dinheiro do outro. Celular. E a polícia hum. tá pegando nego aí por causa de internet, é. pegando muito. É. Você tá entendendo? Ô, então é isso aí. Ô, Zé, vai contar pra mim. E você casou aonde? Eu casei em Guaraci. Minha mulher chama Tereza. Guaraci é onde fica? Guaraci é Paraná. Paraná? Meu certidão de casamento é lá. E eu desquitei da minha mulher, nós separamos. E agora eu sou desquitado e divorciado. Aí a minha mulher é de lá. Tereza. Tereza Joventina Barbosa. Joventina Barbosa. Trabalhadeira, rapaz. Você casou com quantos anos na época? Eu casei, tinha. Eu casei com 17 anos. Ela também nova? Minha mulher tinha 17 anos também. Ela não veio para cá então? Não, tá em, Guara tá em Colorado. Colorado. E, e filhos? Filho? É. Eu tenho três cinco anos, mas tá tudo grande. O nome Deus. É... Nossa Senhora, já me passou toda da cabeça. Do Ei, você <risos> tá velho, rapaz. Você acredita? Mas quantos anos você tem hoje? Eu não perguntei assim. 83. Ué, se tu tá, não parece não... Tô indo pra 74 agora. Você tá jovem eu aí, né? Maigol, eu vim de maio agora, faço 74 anos. Graças a Deus, nunca fui internado. Eu não tomo remédio para pressão alta, nem para diabetes, e nem para colesterol. Eu como torresmo, joelho, pé de porco, como torresmo, eu adoro. É. E tô vivendo a vida, graças a Deus. Limpando uns terreninhos em vez de conto, sabe? Limpando uns terrenos aí criando a Xuxa. E o senhor... os prefeitos? Os prefeitos estão aí? Ruim para mandar parar, hein? É. Hã? O senhor Emílio já até ter almoçado e tá ali fazendo o descarte o senhor do Família é gente é boa. Gente é. boa. É. Seu milho é sossegado. Ele tá, ele tá beirando os 100 anos já. Será? É. O seu milho? É. Ele tá mais perto dos 100 do que eu dos 80. O seu milho? É. Ah não? É. Quantos anos você tem, seu milho? 90? Tá com a mão gelada? Pega na mão dele. Eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô com a fumada aqui na mão. A mão gelada? Tava, Lavando o prato, é? Lavando o prato, eu você. A mulher falou, você lava o prato, você lava a pai. O prato que você come, você lava. O senhor está p... forte de filme, né, São Vinícius? Olha, é alegria. Lá. Olha lá, olha lá meu É, olha lá. eu vejo sempre você assim, aí mexendo com ele. É. Eu falei, nossa, Essa aí, né? 70, ô, ô, ô, Vai, ó, vem, Foi muito bom conversar com você, viu? A vida. Eu agradeço bastante. Eu registrei, posso colocar isso lá no YouTube? Pode. É. Você militar, está sempre e, lá. Seu tá firme. sempre. Graças Pe a Deus. Você Deus. Isso, aqui. <risos> isso é gente boa para mandar parar. É. É Eu não Eu poder fabricar mais desse, não. Você ganhou de vereador? Eu vou uma vez só, duas vezes. Duas vezes? Eu fiquei lá, sem era o cabelo eleitoral tá mesmo. Se não ele é ganhava é, Você não é... ganha da Tomás? Não. Ele ganhou, ah, né? É... Que ele merece. Não, não é. bocha, Em é, vista não. de todos os vereadores que tem aí. Ele é. ficou rico, então ele não quer Eu mais já fiquei rico. Agora, Agora tem medo também de prender a gente. Sem milhares, tchau. Um abraço para você. você. Você também, eu vou trabalhar. Fique com Deus. Foi um prazer muito grande conversar. você vai, Eu beijo com umas corretadinhas ali. Vendendo os imóveis, terreninhos. Casa? Casa, terreno. Você tem saca, casa fazenda. de. Hã? É.